Primeiro, a vontade de querer mudar, eu acho que isso faz com que qualquer pessoa supere barreiras, desafios, distância, para que possa buscar um caminho melhor e um futuro melhor. Buscar algo melhor, independente de ser rico ou pobre, estar feliz. Isso é importante, isso é fundamental para qualquer ser humano, estar feliz. A felicidade deve ser compartilhada, não é um segredo que deve ter ficado com uma pessoa só. Todos têm o direito de ser feliz.